Fala galera, beleza? Tô contando aqui com mais um vídeo dessa vez, galera. Trazendo pra vocês mais uma gameplay e rapaziada, hoje é... essa gameplay eu vou estar tá fazendo aí vou... Eu tava, tava andando assim, na, de, do nada, assim, de, de barco, assim, no, no mar, assim, no GTA E tive uma curiosidade de atravessar o mapa do GTA inteiro de lanche Eu ia fazer jet ski, mas jet ski não ia ser tão legal ao steak, tá ligado? Então, peguei a minha lancha ali do iate E, rapaziada, teve muita, muita paisagem, muito bonita ali Teve até uma curiosidade ali no meio que eu quero explorar isso aí depois é um farol que eu nunca tinha visto no GTA, tá ligado? Então, muito da hora também esse farol aí Eu vou estar tá explorando aí um vídeo aí, é, um outro vídeo aí ah rapaziada, ficou muito da hora mano, amanhã, tipo eu peguei de noite, tá ligado, de noite escure escurecendo e aí tipo eu fui andando e foi amanhecendo aí o, o, o GTA, foi muito da hora também, tipo os takes assim muito da hora também, as pedras mano, Eu nunca, nunca tinha visto umas pedras tão bonitas assim no GTA, tá ligado, por um jogo aleatório assim como o GTA, eu nunca tinha explorado essa parada aí eu já exporei uma vez só que foi com um primo meu e faz muito tempo, foi no PS3 também, então nem era tão bonito assim. E é isso aí rapaziada. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí. Segue gostei que Fui I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for right in my mind.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 To go out of my mind And all I need right now Is for you to stay the night But if you keep saying that you've got to leave Then I'm gonna be alright As long as you tell me That we ain't running out of time Thinking about all the things we did tonight What a time to be alive Just you and me